Cheguei como a presa nesse mundo Recuado, maltratado, nojento, com lábio imundo Que tipo de garota beijaria essa nojeira? Eu escutei coisas assim durante a minha vida inteira Quem me vê agora? Eles nunca vão parar de me zoar pois sou medonho Eu sempre vou ser o garoto que tem um lábio estranho Até que eu vi o Miguel deixando eles no chão Entrou pro Cobra cai pra ser que nem você E nunca mais se chama a dor de aberração e mostrava pra todos o meu lábio Para eu poder ser forte por dentro e por fora isso é necessário E eu não quiser é que olhem pro meu lado E o que mudará alguém tão? O oh é mais chamativa e meu nome agora é Falcão! Agressividade pronto pra atacar Eu não espero o oponente vir Eu só miro na cara e pulo pra acertar Fala merda do meu cabelo e eu te desmonto Posso ser expulso do torneio Mas eu desloco seu ombro. Só pode vir pra cima Que eu espanco você é. Omeia É pra cada vez que chorei por ser fraco, cada solto. Descontou cada vez que minha mãe ligava e que eu botava a mão na boca. Com medo de ser motivo de risada. É Olha pra mim, o próximo é você. Fala um a da minha boca que você vai ver. É isso.